Pode começar Oi, gente, bem-vindos a mais um Twin Side Show E nessa edição a gente está aqui pela segunda vez A primeira pessoa que está por aqui duas vezes A Carol Bem-vinda, Carol Oi, Nossa obrigada. primeira amazona aqui Nossa Ai, primeira amazona Ai, que posta. Isso é muito triste, né? Pá Que droga. Mas era, era meio... Fala isso, seu onde de jogo, e por que você acha que saiu? Então, é, ontem, na verdade, eu estava com uma impressão que eu ia sair. Eu, come, eu cheguei a conversar com o meu irmão e algumas pessoas do jogo. E aí eu fui tentar falar com as meninas para ver se dava para tentar reverter. E eu fui ficando até mais confiante no decorrer do dia. Mas quando chegou realmente a hora da, da prova e... E assim, eu não devia ter aceitado sentar, porque não sei se aconteceu, mas a possibilidade de sabotagem era real. Assim, na, na eliminação do Rabone, o Glauco tinha falado comigo sobre sabotar a prova e eu disse que embarcaria, mas no dia mesmo eu, eu, não, tentei, eu não tentei sabotar a prova e ainda assim a gente perdeu. Então, foi, foi ridículo do mesmo jeito. Seria tudo até melhor se eu tivesse perdido de propósito na minha cabeça, tá. sabe porque <risos> pelo menos não teria sido, sabe? Aí eu não queria perder e perdi mesmo assim. Mas aí, então, a prova de, de terça, eu tô achando que talvez tenha sido. Não sei se foi, mas acho que talvez. O lance é que se foi sabotagem, então nada do que eu tinha conversado com as meninas ia rolar. Uhum. Então eu não sei o quanto... Eu não sei o tamanho real do Blindside, se é só IC ou se é Esté e Bia, mas eu acho que é só IC mesmo, só que, enfim, menos 17 pontos, gente, é, tipo, Sim. ninguém tentou, né, tipo, parece que ninguém tentou ganhar, sabe, porque foi até meio, enfim, que decepcionado. É, sentido, já foi... eu não tinha pensado nisso. É, e, e, e que nem até, Já também jogou muito mal nessa prova, sério, se o Diego não tivesse feito os pontos dele... Feito a recada do prato, acho que teriam sido até, teria sido até a no CC Queria que tivesse sido, mas não foi. Eu até meio que fiquei olhando assim na pontuação depois, eu achei que tinha um sabotado na né, Jacina. Eu fiquei assim. Parece que muita, é, é muita igreja, gente mudou, né? Boa, né? Uhum. Assim, coisa que não foi enviada, é. e eu fiquei assim, oh, mas não sei. Não. É, e só você acertou tudo lá, não foi? Foi um negócio que foi tipo, <risos> é, cara. É. A única pessoa de fora da tribo que supostamente é, é a pessoa menos interessada. Na vitória não. da tribo, é a única que é certa. E aí, quando você <risos> compara isso e o rendimento da Angra, você fala Cara, isso parece sabotagem. Não sei se é, mas se parece, parece. Porque vocês não tiveram nenhum prato correto, né? Nenhum, prato. Tá? Tipo, acho que você... Tinha algumas coisas marcadas em... marcadas em verde, mas pouquíssimas coisas... Foi foi muito foi um casco muito ridículo, de verdade. E assim, como eu estava com essa sensação, e eu cheguei a abrir as meninas que eu tava me sentindo assim. E aí eu meio, eu meio que dei uma chance para elas reverterem a situação, para a gente combinar alguma coisa, para a gente fazer algo diferente. E na hora da votação, com o direito do Glauco, é, e a Bia mudando o voto dela, porque é, se a Bia não tivesse mudado, a gente teria ido para o revolt, talvez tivesse dado para. tivesse tido um resultado diferente. A Bia for para a com um argumento que era ótimo, para mim fazia total sentido, que era se, a, se o Glauco tivesse realmente jogado um ídolo real, mas aquele ídolo, se ele realmente fosse jogar um ídolo, é, a gente garantiria que eu não sairia, né? Se ela fosse, que a uhum. Esther saísse no caso. Mas aí a Estena fez não voltou no bloco também, então voltou em mim. Então foi, foi bem fácil sair. Né? poder fodei. E assim, Carol, é, um dos marcos da temporada foi que você foi a primeira a dar a sua imunidade, né? E se juntar à tribo O é, é. que, que foi isso? Muita gente aplaude você, mas você foi obrigada. O que, que foi? É, obrigada. Eu, eu, eu, eu, eu ia me sentir extremamente parando se eu tivesse sido obrigada. Porque ia ser uma coisa de tipo... Me obriguem, então vem aqui e entrega a minha imunidade comigo, sabe? Vem fazer. Porque, tipo, eu tinha a imagem que era a entrega da imunidade e eu tinha que fazer um posto para falar a respeito, sabe? Então, não, tipo, eu, eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito puta, porque você querer muito tirar a autonomia de alguém e dizer que ela foi obrigada a fazer alguma coisa. Eu realmente estava sentindo que se eu segurar essa imunidade por muito mais tempo, o pessoal da minha tribo ia começar a me desconsiderar nas conversas de aliança que já estava meio que começando a ter, e eu estava meio que incluída, e aí bem no, no, na véspera do CT, eu fui meio que tirada das conversas, e aí, para tentar pra retomar isso depois, e foi como que começou a ficar muito ruim assim para mim. A verdade, quando eu entreguei a minha imunidade, é que eu queria entregar ela naquele dia, mas com a gente ganhando Aí eu tive que entregar com a gente perdendo E eu, o meu voto mesmo ele não era necessário Foi uma Foi, uhum. foi uma foi, como é, Ai meu Deus, todo mundo votou no John né? E realmente eu não era a pessoa A é, ah, humanidade Era essa palavra E aí Não era nem uma questão de, de Até porque isso fosse uma questão de desempate aí Que eu não abriria mão daquela, daquela Imunidade naquele momento mesmo Porque ia ser um negócio muito muito óbvio de tipo isso. E ia é ser muito mais fácil eu ficar com o Alvo, sabe? Eu acho que foi até por isso que foi fácil abrir mão dela naquele momento. Nossa, eu fiquei com medo de é você sair aquele ouvir? dia. É, eu... Não, é... Nossa, mas se eu sair daquele dia eu ia me sentir bem triste também. E eu faço as coisas meio que... Eu faço as coisas meio que... Sem avisar ninguém, sabe? Foi até depois coisas meio que por é... isso que eu saí. Porque... Eu não avisei as pessoas que eu ia entregar a minha imunidade naquela hora. Só que quando eu entreguei, eles já estavam conversando entre eles o que, que, que, que ia rolar no CT. E aí não quiseram me colocar na conversa para não parecer que eu estava nessa aliança, entendeu? Mas eu meio que estava, só que não... Né? A aliança é, é, uma, é um negócio de movidito, né? As pessoas não querem, saber que, né? não querem saber... Não querem revelar quais são as alianças reais do então. Uhum. É e naquele CT que, que você jogou um ídolo falso, aquela jogada é... foi o quê? Foi você, sendo você assim, Vá, vou jogar para saber se é verdadeiro ou não? Ou você queria é, saber queria... se estava verdadeiro Eu queria saber se era verdadeiro ou não. E assim, o que aconteceu foi que o pessoal da Angra, todo mundo estava vendo as pistas e tentando se ajudar, ajudar quem estava no exílio. Até foi assim que a pessoa que está com o ídolo provavelmente achou o ídolo, com a ajuda dos outros, das outras pessoas. E aí, o que aconteceu foi que eu sabia que a possibilidade daquele ídolo ser falso era, era, era grande. E quando eu com a chance, né, a criação tanto uma, uma coisa que pudesse ser real com o falso? Todo mundo da tribo sabia que eu estava com, com aquele ídolo. E aí eu falei, eu não vou ficar com um ídolo, porque todo mundo sabe que eu tô com ele, e aí eu vou me arriscar a ser um ídolo falso, sabe? Então eu meio que aproveitei que as pessoas iam jogar juntos naquele TT e eu falei, eu vou me livrar desse, desse ídolo, não porque preciso usar o ídolo, mas porque eu não quero ficar com ele na minha mão. É uma batata quente, eu não sei se é real. E se for falso e eu ficar contar com ele mais pra frente, quando ele fosse realmente necessário, eu ia me fuder ainda pior, sabe? Aí eu falei, não, ia ter um deixando pior ainda, tentar usar um ídolo falso quando eu realmente precisasse de um ídolo. Aí eu falei, vamos ganhar ele logo, tá? E aí nisso a gente ficou pensando que então alguém tinha um ídolo e, e meio que dava pra imaginar quem, mas não dava pra ter certeza, mas eu acho que agora acho que agora meio que dá pra ter certeza. É, eu acho tá que mais, né? mesmo, Será então. que dá? Não sei. Não... <risos> eu acho que dá, mas assim, se o Rabone estiver certo no, na, na questão da aliança de alfa e Bia, aí também não dá mais para saber, porque é, pode tá... realmente estar tanta sensação. Mas eu ainda acho que está com o uhum. é E no mesmo CT que o Raboni saiu, é, alguém falou de uma aliança feminina nos votos, no voto, não foi. O que, que você acha que foi? Se tinha mesmo essa Isso. aliança ou foi só para despistar, porque eles estavam juntos, não sei. Hum, como que eu, eu, eu, eu meio que, eu pensei que se tivesse, sabe? E se ah. a coisa começasse a se caminhar, pra, a, a encaminhar pra isso, eu, eu ia curtir pra caramba. Mas, assim, a nossa primeira votação junta, ia ser no CP, que depois me eliminou. Então, ah. depois, você começa a pensar e essa feminina, será que não vai boa ideia? Porque, na primeira oportunidade de votar junto, você vê um like que foi bem desnecessário, porque, tipo, a Stephanie votou em mim porque ela estava sentindo no Boston. A impressão que me deu é que, assim, essa jogada foi tão dura e que ela resolveu abrir, levar o mapa pro o e deixar o Boston um pouquinho mais botão, sabe? Porque eu pensei, a pessoa acaba de entrar numa uma aliança e faz isso. Qualquer outra pessoa que tente confiar nela, não sei se ser número, mas sabe que tem muita chance de se ferrar, então eu tô eu tô meio esperando para ver como que o jogo dela degringola de depois disso, eu meio que ia ia, curtir, ia sabe? Eu acho até que eu quero meio que ver o Glauco do mais um pouco e talvez até essa caninha dele estar no momento que fosse crucial ele para jogo dela, só para ver como é que a coisa ia ser, sabe? Eu ia, eu ia me divertir, porque, cara, tá, tá, você acha que tá no bolo, você não tava né, na verdade, porque ali você estava no meio de uma maioria. Estava todo mundo botando junto. E aí ela vai e faz um negócio que, tipo, meio que garante que as pessoas não vão querer jogar com ela, a não ser que seja, sabe, um negócio provisório. Sim. Então, eu falei, cara, isso foi extremamente estúpido, uma jogada muito boa Espero que realmente seja uma jogada boa porque, sei lá, ia fazer eu me sentir menos pior. Hum. Carol, e... Por quê? a pergunta é que não quer calar. Eu não sei se você chegou a ver uhum. a entrevista do Rabone, mas ele praticamente botava ah. você no pedestal, assim. Você era o F2 deles ah. desde o primeiro dia. E por que tirar um alvo tão grande desse, assim, que ajudava tanto em prova? Por que não deixar pra jogar ele da ponte na, na fusão, assim? É, foi, foi burrice. Na verdade, inclusive, eu acho que... Eu acho que o objetivo era tirar primeiro o Rabone e depois o Então, eu tenho embarcado nessa de tirar o Rabone, foi burrice mesmo. Tanto que quando ele comentou, espero que isso tenha tudo bom para os seus jogo, porque a gente conversou um pouco depois, e eu realmente fiquei me sentindo bem mal depois. Até durante mesmo, porque eu achei... É... E aí ele falou, para que seja... Joga... É. Na verdade, eu não acho que vai ser, né? Eu acho que isso foi uma burrice. Mas, o que acontece é que... Eu e o Robben, a gente também estava tentando jogar junto, e aí... Mas o Rabone, ele tinha um receio das pessoas da perceberem que a gente estava relativamente próximo. Uhum. E aí, o que aconteceu foi que a gente começou a conversar menos no chat e mais de vez em quando que o telefone, pela, pela, pelas ligações do Facebook mesmo. E aí, isso ele me contava o que estava acontecendo e tal. E aí, eu comecei, mas ao mesmo tempo por causa da, da, da distância que às vezes acumulava entre essas ligações, eu comecei a me sentir insegura. Uhum. Porque no intervalo dessas ligações, eu continuava conversando, sei lá, com o Glauco, de vez em quando eu conversava com o Marco, e aí, porque a gente precisa fazer um certo jogo, que a gente conversa coisas com pessoas diferentes, e aí quando isso chega no ouvido de alguém, você começa a interpretar isso de um jeito que não era o, o, uhum. que era o, o, o esperado para aquela conversa, mas não para você, sabe? Uhum. A ficar meio que contaminada por isso, Então, quando o pessoal começou a falar da, da coisa de, de tirar o rabone, eu sabendo que a amiga votava junto e que provavelmente essa, essa votação já estava meio particular. E então, eu não vou nem Eu sou meio banana também. Eu meio, meio que embarco nas coisas dos outros. Eu meio que deixo o jogo dos porque eu me interrogo mais o seu fato. Isso é certo. Uhum. Mas, isso um Na verdade, eu acho que mais a poder. se graus E. E outra coisa, a quem você atribui essa sua eliminação? E a do Ramon? Ah, uh, se o Blind foi. Eu não sei. Eu vou na verdade, eu. Ah, vocês não estão tá me escutando, não, Carol. Tá muito é. ruim. Obrigada. Tá, Alô. Meio... Fala de novo. Oi, de novo. Nossa, de novo. tá muito ruim. Tenta desligar o microfone e ligar de novo, rapidão. Tá é. é Não, desliga, desliga. É, desliguei. Eu acho falar o seguinte: também eu comentar, eu que. É forte, que é Tava perfeito, tá mas depois, bem, depois, depois ficou meio... Agora tá ruim. Eu tá igual antes. Tá ruim. Igual antes tava ruim. Ou igual antes quando tava ruim. Tá igual ruim. <risos> e agora que meu eu mesmo. <risos> Eu não sei se eu coloco o fone, então, se eu tiro. Coloca o fone, coloca o fone. Vamos ver. Deixa eu ver o final. Foi conectar eles me ele, perguntam. Ele... Deixa eu pegar a parte, tá? Gente, o que aconteceu? Eu não entendi. Eu não sei como que melhorou. Fala aí. Melhorou. Che melhorou. Che che Uhum. É, eu tinha que desconectar Bom, Nico, você acha que melhorou ou melhorou? Não sei, entendeu? Fala alguma coisa, Carol. Alguma coisa, Carol. Ah, eu acho que dá, né, Diego? Dá. Tá bom, já tá acabando. É, Carol, eu queria saber. Você que já jogou duas vezes, né? Qual foi a diferença entre a sua primeira jogada e a segunda? E agora você entrou com o Amazonas, né? Tipo, lá em cima, né? Você acha que isso teve muito algo para você? Então, eu acho até que eu não tinha tanto algo em relação ao Amazonas, porque querendo ou não, é uma impressão meio nova. Então, eu acho que o Amazonas tinha um nosso menor por ser Amazonas, tá? Eu acho. E eu, o que eu gostei dessa, desse grupo é que assim, eu me enterrei, acabei saindo. Mas eu realmente gostava das pessoas da minha filha Mas eu gostava de poucas pessoas. Eu gostava, tipo, eu gostava da ida. Claro que eu gostava da minha mão, eu eliminava eliminada imediatamente. Daí ele fala não jogou. Eu gostava Dani Monteiro. Ah, Dani Monteiro, eu não gosto. <risos> Eu acho que eu era um bordo eu acho um querido, o Cristiano da Rosa eu acho um querido. O padre, o Edu, o Edu eu acho muito legal. E assim, mas era pessoas, tipo, não necessariamente pessoas da Gajoga, né? Da Gajoga eu gostava, de. Ah, eu gostava da Mari, mas da Mari depois esqueceu que eu existio. Eu não sei então... Normal, normal, uhum. Mas eu acho que nesse jogo, as pessoas que eu gostava realmente eram pessoas que estavam na, na mesma tempo que eu, tá? Então, foi, foi mais legal jogar durante o trabalho. Tá, legal. E... Agora vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. A gente tem uma pergunta do nosso amigo Danilo Nunes, né? Que sempre faz perguntas. Obrigado, Danilo, por sempre estar aí com a gente. Ele perguntou assim, ele falou assim, a sua estratégia na montagem da tribo foi atípica, escolhendo pessoas, às vezes, até pelo humor. Como você uhum. sentiu a anga? Teria trocado alguns participantes? Então, o meu negócio é que então, eu não sei ver, se... nem sempre a, a razão pela qual eu realmente tinha escolhido a pessoa a razão que eu colocava na descrição. Ah... Eu meio que colocava coisas que me chamavam a atenção, tipo, eu, eu, geralmente, quando a pessoa para pra ver, eu meio que pegava coisas da pública, sabe? O, a, o uhum. texto que o Márcio escreveu foi o mais divertido. Foi muito interessante. Uhum. E aí, e ele, esse cara de ele meio ele foi o que mais se decorrou pelo texto, assim, também. Sabe? Mas ele era uma das pessoas mais legais da sua mesmo uhum. Eu estava tentando bem o desempenho de prova. Tá? A única coisa que eu não ligava era a quantidade de temporadas que a pessoa tinha visto de Survival. Uhum. Isso para mim é interessante porque eu nunca vi nenhuma temporada de Survival. E quantas temporadas de VD a pessoa tinha assistido, porque eu mesmo tinha acabado de chegar nesse mundo. Então, eu achei que por tá que vão me enviar por isso, sabe? Tá? Sim. E aí eu fui fazendo, uma, tentando fazer um ativo que fosse ligada na questão de número de mulheres e de homens, porque quando a minoria é feminina, as meninas começam a ser perseguidas para fora do jogo. Inclusive, era a, a, a primeira ideia de uma linha que surgiu em Nayara era essa. Sabe? Então você meio que vê que, momento, olha, que era numa temporada que era para falar de protagonista. A gente tem que entender que rola essa mentalidade do abacata, bem é pertinho. Inclusive, a entrevista do Guilherme, eu fiquei meio imitada, certo? Né? Porque ele falou como se fosse, obviamente, a melhor estratégia. Uhum. Por quê, né? Não era. Foi que você embarcou, mas... Enfim. Ah, aí, Carol, você... eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta rapidão. É, ah. Continuando isso de trocar pessoas assim... Ah, eu sei que você é próxima do Façanha, né? Você colocaria ele na sua tribo? Se você soubesse que é Façanha? Eu, eu, eu é. realmente eu não sabia que era, tanto que eu escrevi uma notificativa que foi até escrota, que era que eu tinha achado que ele parecia desesperado. Eu vou ter um com o cara. E aí, depois, depois que eu me troquei, tinha sido um absurdo, mas... Eu teria escolhido o e eu queria, eu queria ter colocado, queria ter conseguido o Carlos. Eu gostei da escolha dele de mulher de influente que fosse... Carlos. Que uhum. é. mas, mas acho que só se fosse pra ter 10 membros de Angra, porque eu não queria... Ah, não, não. Tem é uma pessoa que eu tiraria, eu tiraria... Quem, quem, bem. quem? O John. O John, nossa, o John. olha, Diego. Seu amigo John. Sério? O John? <risos> oh, tô chocado. É... Pô, é. É, não, é porque ele tinha uma coisa que era ele, Enquanto eu estava com a unidade, ele não falava nada comigo. Inclusive, para conseguir o contato dele, para colocar no Skype, eu tive que ir no, no, no espaço, no privado dele, para pedir. Todo mundo tinha mandado alguma coisa, e eu tive chato. que procurar... Chato. E aí, hum. enquanto isso, eu falei, ele com outras pessoas, ele chegava com uma postura super. Vamos falar sobre estratégia, vamos colocar na sua caixa também mesa, vamos decidir me sobre estratégia. E eu falei, ué. Faz ué. E aí, aí eu comecei a ver que não curti, sabe? Essa postura assim. E aí, eu falei, vamos. Ele foi uma das últimas pessoas que apareceu, sabe? Eu já tava cansada, eu tava lá. Na... O processo levou três noites, sabe? Uhum já escolheu 8 pessoas por dia a gente passava umas 2, 3 horas vendo o texto, vendo o livro de 20 horas, não sei o quê Então, hum. quando eu escolhi ele, eu estava meio cheio. e eu acho que ele é uma pessoa que eu não fazia visão daquilo É que ele é super fã e tal, né? Acho que ele estava muito ansioso para jogar estratégia não sei o que com você, ele não podia, porque você não ia voltar é. Então, pra ele, você tão fazia, né? É, tipo, Sim, gente, eu acho é, que ele gostou é, é, de é, é, cativar, é, né? Não, cativar os esses membros. Ele, tipo assim, você não votava, eu vou deixar de lado aí, pronto, falar com o é, Mas na verdade, eu não soube cativar ninguém, né? Porque ele era o voto e voto, voto desde o tempo, sabe? Hum. Eu até que fiquei bem puta que o pessoal resolver primeiro ir na Marcela do que meio. Ainda <risos> mais porque depois chegou em mim que tinha um querido ir na Marcela primeiro porque por receio de uma criança feminina. Nossa. Eu não tenho ideia se tem essa possibilidade ainda. Até se eu vou deixar no cinema, se via por isso, se via por mas aí eu cheiei mesmo. Bom, e, e aí, aí depois também, né? A minha avaliação foi provocada. Mas ele tinha uma coisa que eu achava meio forçada, sabe? Meio fake no, no chat daquilo que era... Ele tinha uma coisa que parecia, meio parecia a vida de torcida da Ângela dentro da Ângela. Acho que foi esse o meu rosa, por exemplo. Não parecia natural, sabe? Parecia algo forçado. Hum. E aí eu lembro que na, na, no texto dele ele escreveu algo sobre ser um mediador e não sei o que lá. E aí ficou... Uma né, pessoa que quer ser um... então o que ela quer fazer é conversar com todo mundo e saber o plano de todo mundo para saber quando o jogo saindo e poder influenciar. E, e, na altura eu estava com um sucesso e falei: não, vamos ver o mediador aqui. Mas depois ele foi bom porque ele meio que reunia tipo, todo mundo que estava falando também me se para ser verdade. Foi meio isso. Uhum. Uma pena, a gente gostava do Jonathan. Principalmente depois Sim. da entrevista dele, né? Ele depois da entrevista alguém... eu começava a gostar dele. Sim. Pois é, né? depois. É, né? depois é, então, é isso aí, Jonathan. No CD que eu ele apareceu postando um vídeo da, de uma mulher de Urbent, a Matalene Sobe, bebendo um vinho, e dando uma risadinha da casa. Não era não era frigamento não era... Ah, eu vou eu fez... Esperar... eu tô com uma carolina. Bom, não tá aqui. Mas, obrigada. É, <risos> e aproveitando Bom, agora. Eu pra a, pra eu apostas. Aqui, calma, garoto. Tá. Tem uma pergunta do nosso amigo Fernando Botinelli, o nosso campeão de alemães. Ele falou assim, Bom, nessa vibe da de Aliança Feminina ainda. Se você tivesse ficado naquele CT, o Glauco tivesse saído. E aproveitando que agora o Ian Boa. saiu. Existe uma chance de todas as mulheres se juntarem na fusão e dominarem isso até o final, ou não? Então, eu não sei. Porque, primeiro porque a cultura da ideia, eu acho que pode ser meio que resolvido isso por todo mundo, sabe? Todo mundo não sei se hum. vale a pena. Mas, eu acho que no jogo tudo é possível que acontecer. sabe? A gente fica tendo que superar as nossas amadas toda hora, então vai ser. Não sei. Não sei como vai ser. Uhum. Mas eu meio que eu queria ver uma menina ganhando, porque eu pudesse. Muito bem. Enfim, né? É, apostas. <risos> apostas, vamos lá. Estou sedento das tá. apostas. Quem você acha que vai vencer a temporada? Sim, sim. Nossa, eu acho que eu não tinha nada para pensar nisso. Quem acha que vai vencer? Eu acho que a Mireia tem chance. Quem? Milene? A Milene é a minha hum, Essa é grande amiga Milene. Tomara. Vou fazer boa sorte, Milene. Tomara. Boa sorte, <risos> Milene. Quem que você acha que vai ser o primeiro eliminado da morte? É, muito... é bom. A Cícita também, que aparentemente fechamos o é corpo é ao redor do Carlos. Né? Então, eu não acho que é possível que ele saia. Ah, sim. Será? Será? Eu... Será? Será que ele vai ser? Também... Por porque ele por pode saber pessoal, que ele está lascado, ele pode, né? É, eu comecei como que estava com a questão de vídeo, porque a a gente começou simplesmente não querer mudar para o vídeo com isso. Assim, não é um que precisa ser combinado. Automaticamente as pessoas pararam de ter interesse de mudar o esporte de Jacques. De, de, Uhum. E queria que Mas eu acho que, talvez, ainda, acho que o ídolo gest, da já é o que tem menos chance de ser achado. Não sei, eu que ele tinha quatro vistas. Na Angra, vista boa mesmo, para começar a saber qual era a, a, a tema, eu acho que era a quinta. Ou a oh, quinta ou Quinta ou a quinta. Não sei, mas eu acho que ou pode ser o seu Carlos. Eu acho que o Carlos da pessoa mais provável, infelizmente, eu gosto do Cai. A gente não conversou quase nada, mas ele escolheu a Evelyn Kohler. A Evelyn é maravilhosa. Eu nem falei o nome dela certo, mas eu acho ela maravilhosa. <risos> e agora, para finalizar, se tem algum recado para deixar para eles, para a ou para alguém, pode deixar. E para Dani Monteiro também, se você quiser deixar para ela. Para a Dani Monteiro, que ela está sempre falando de não, você. Ah, está pulando tá, tá sozinha, está bloqueada, amiga, Pode parar de mandar qualquer coisa para mim, tá? A vida do seu irmão tá parar também, que ele também está bloqueado. Então, realmente, eu não quero gente insana querendo acabar com a minha atualidade também. Né? Eu também não tenho dúvida. E. Aí, depois, eu a gente a dica pra dito: digo, não, não precisa botar nada nesse vídeo, tá, gente? Porque eu não vou ver nem Eric, nem Dani Então, eu não posso nada pra mim. É, agora, o um outro recado que é mais importante: eu gostei demais desse jogo, gostei muito das pessoas que eu conheci aqui, aqui. E. Ah, esse recado eu acho que é importante porque as pessoas parecem que não se tocam disso. Gente, no CT, ninguém quer saber do bolão de vocês. Pode jogar uma palcais, pode estar vivo, pode estar respirando muito por a parede. Ninguém quer saber como botar o bolão de ninguém. Então, sinceramente, esse assunto pode morrer. E, mas, acho que fora isso, eu agradeço as cuidadas que eu tenho, porque eu sempre, eu sempre muito quando eu acompanho as plotagens que as pessoas fazem, e eu acho até que já deviam um abrir logo para a plateia também a escolher um o nome do episódio, porque teve alguns dias que as pessoas foram muito tem que a plateia talvez não tivesse sido. Mas Não é caso específico, não, mas acho é isso. Tá bom, então. Finalize o dia. <risos> Obrigado aí pela sua participação, viu? Parabéns, do Amazonas, Você representou muito bem. Né? Parabéns por ter ido longe Sim, de novo. Sim, muito <risos> bem, viu? Não foi ruim não. Foi muito bem. Duas vezes júri, melhor que duas vezes Early Boot. Vou boa morrenta aí pra isso, né? Pra provar. Ai, eu... Obrigada, muito bem? É isso. Parabéns, viu? Um beijão pra você. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até.